Às vezes eu falo com uma pessoa que não está conseguindo bater meta. Quando eu vou analisar o que ela está fazendo, eu percebo que ela está há muito tempo tentando fazer a mesma coisa e se esforçando absurdamente para ter um resultado com algo que ela já viu que não funciona, no lugar de parar, refletir e analisar o que, que eu posso melhorar para chegar no resultado que eu gostaria.